Eu sou Gardena da Silva Abad, professora da Universidade de Brasília, ex-presidente da entidade da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho e estive participando desse workshop para discutir competências em pote com vários colegas de diversas áreas e sub-áreas da, da nossa psicologia. E esses dias foram dias de intenso debate em que discutimos as competências do um modelo que possa é, é, surtir efeito que possa produzir é, trilhas de aprendizagem, itinerários formativos para quem deseja estudar após a, a sua formação graduada e aprofundar os seus conhecimentos para atuação mais competente em pote. Então esse debate foi muito rico, nós discutimos as competências que todo psicólogo deveria ter é, para atuar na área de psicologia organizacional do trabalho e também Aqueles, eh, eh, aquelas competências mais específicas que tratam das três grandes áreas de organização, trabalho e gestão de pessoas. Eh, nos dividimos em subgrupos para que pudéssemos então especificar melhor essas áreas e tudo isso foi feito com profissionais e pesquisadores que vêm das, dessas diferentes áreas. São pesquisadores que conhecem, que atuam e que trabalham com a formação de pessoas nessas áreas. Qual é o nosso intuito? Nosso intuito é produzir um quadro de referências, uma matriz de competências que possibilite ao psicólogo que busca a sua requalificação profissional e sua qualificação profissional que ele tenha subsídios para é, compreender o escopo da atuação do psicólogo organizacional na atualidade que possa então, a partir disso, buscar seus caminhos de aprendizagem contínua e de educação permanente e, com isso, aumentar a sua inserção no mercado de trabalho e também a, o seu sucesso como profissional é, dessa área. É, a, eu acho que nós temos que agradecer muito ao Conselho Federal de Psicologia por nos ter aberto esse espaço né, que, por meio de um edital que apoia eventos é, dessa natureza e a, a entidade, a nossa SBPOT, que é, propiciou esse encontro de pessoas que não teriam tempo ou que não, não teriam condições de fazer uma discussão nessa profundidade e com essa qualidade em congressos em outras situações é, é, de, acadêmicas. Então, é, acho que, no, que o professor Adriano Peixoto está de parabéns. Ele organizou um workshop que produziu, já temos um documento preliminar, que vai ser apresentado, que vai ser discutido em dois momentos ainda. É, no, na Ampep, no nosso congresso da Ampep, nós vamos usar mais um espaço para aprimorar e devemos estar com isso, com esse esboço pronto, acho que no máximo em seis meses, para que a comunidade possa discutir né e validar esse instrumental. Então, é, saio daqui com a certeza de que fizemos um bom trabalho né e que um trabalho que vai fazer realmente diferença na é, talvez na consolidação da nossa subárea de organizações de trabalho no Brasil e vai possibilitar o que nós queremos muito é que surjam mais mestrados profissionais, surjam mais oportunidades sistemáticas de formação continuada e educação permanente para os profissionais que atuam nessa área. Nós temos que é, ver que a nossa área, como as outras da psicologia, ela é, é uma área muito produtiva tem um avanços científicos e tecnológicos é, muito frequentes e muito abundantes na literatura nacional e internacional e o que a gente quer com esse modelo de competências é que o nosso psicólogo consiga inclusive é, consumir essa produção científica e tecnológica e aplicar é, na sua atuação profissional de maneira ética, mais atualizada e de forma bastante eficiente e eficaz aquilo tudo que nós já, já temos como corpo de conhecimento na área de pote. E também queremos aumentar o diálogo com o profissional que está enquanto entidade científica, não é, professor Adriano? Eu acho que há um interesse e também e vamos buscar fazer essa ampliação do contato com o psicólogo que atua em pote no Brasil, da academia e da discussão da nossa entidade, é, dando é, no próprio Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho, que acontecerá agora em julho, em Brasília, nós vamos trabalhar é, com o café com profissionais. Então, a ideia é de abrir o próprio Congresso, que é geralmente um espaço de discussão somente científica, para uma discussão mais técnica e mais próxima com a comunidade, para que os profissionais venham trazer as, os grandes temas, as grandes questões, que vem e que são oriundas da prática profissional do dia-a-dia dia de atuação nas organizações e no trabalho no Brasil. Eu acho que é, em suma é isso e voltar a agradecer ao Conselho Federal de Psicologia, a SBPOT pela oportunidade de estar é, contribuindo e trazendo um pouco da nossa experiência que é longa nessa área é, de gestão de pessoas, em especial é, na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, podendo contribuir para construir um modelo de formação, um modelo é, é, para a construção de itinerários formativos.